Oi gente, tudo bem? Eu sou a Alessandra, formando em Medicina Veterinária e bolsista de Injeção Científica do Leite Cia, que é um grupo de estudo e pesquisa em produtos de origem animal. Nós temos vários projetos de extensão e eles buscam garantir a inuncuidade dos alimentos. O que é isso? A gente quer que o alimento chegue na sua casa com maior segurança. Então, a gente resolveu fazer esse vídeo para mostrar como vocês podem comprar os alimentos com maior segurança e melhor desperdício agora. Importante, né? Vamos lá ver? Quando nós adquirimos um produto, nós temos quatro pontos principais a verificar, que é o estado da sua embalagem, a presença do selo de inspeção, como este produto deve ser armazenado, fechado ou depois de aberto, e a data da sua validade. Aqui nós temos uma embalagem de leite semidesnatado. Ela está em perfeito estado de conservação. Nesse lado, nós temos o selo de inspeção. Ele pode ser dado por um órgão municipal, estadual ou federal. E é esse selo que garante que o produto vai chegar na sua casa, passando pelos mais altos critérios de qualidade da indústria. Neste caso, o selo foi dado pelo Sistema de Inspeção Federal. Do outro lado da embalagem, nós temos as informações de armazenamento do produto. Este produto passou por uma série de procedimentos térmicos para garantir a sua conservação fora da geladeira, enquanto fechado. Porém, após aberto, deve ser levado à refrigeração e consumido em até 48 horas. Logo acima da embalagem de produto, nós temos duas datas, uma de fabricação e uma de validade. Essas datas são extremamente importantes na hora da compra para o consumidor observar, pois são elas que garantem quanto tempo o produto vai ficar viável na sua residência. Gostaram? Então nos sigam nas redes sociais e curta nossos posts. Muito obrigada.